O irmão José Soares foi para Mato Grosso, lá em Brasilândia, naquele tempo, 60 anos passados, ele chegou lá e abriu o trabalho lá, pregando, lá, lá e construiu a primeira igreja, foi lá em Brasilândia. Foi meu irmão José Soares, abriu o trabalho, construiu. Aí o pastor Antônio Lins, que era de Três Lagoas, veio, separou ele para presbítero. Uhum. <risos> Você para a Eu lembro um right. mm. a no a é irmão, do Antônio Lins, Antônio Lins, de Albuquerque. Meu irmão estava, ninguém acreditava a idade dele. Ele estava com 84 anos. Mas medisos, um... Os povos da... ah Zé, vocês registram, o senhor está errado. Você não tem nem 70 anos, rapaz, você vai, vai falar que tem 84 né? É. É. É. Ele trabalhava com, com táxi, lá né? tinha um ponto de táxi. Ele já era aposentado, mas trabalhando com né? ele. Foi por Ontem eu estava falando para minha esposa, dia 28, de, dia 28 de outubro, foi o dia que meu irmão foi sepultado lá. Né? Dia 28 de outubro de 2010. Duos, dois, dois passageiros, dois passageiros chegaram lá, falou, Zé, lá, falou, não, estou morto de canceira, faz a bandeira de tudo hoje, não. não, leva para boa, falou, não, não, não posso, leva, porque cistina, cistina, não, não pode estar ah, é tá bom. Mas é bobagem, maravilhão ia para três lagoas, 70 quilômetros, aquela rua do dia, passa. Meia hora mais sem encontrar uma condução. Né? Lá só tem perigoso, né? Uma, uma vaca no meio de trado, um cavalo, não sei o que é ver. Mas condução, condução do. Que, né? tem um, o Gênero, meu irmão, faleceu naquela estrada lá, na tropa de cavalo. Ele vinha, quando ele vinha, estava em cima. Ele, ele, ele, ele é crente, Ele Deus era muito crente. Deus. Eu chorei naquele dia. quando ele, o morreu, né? A trapa de trabalho. Né? Bateu, bateu num, bateu, bateu no outro. <risos> Tava chegando o brasileiro, né? dentro é do de brasileiro. Aí acabou de chegar no hospital. já ligou para tudo ali. Tudo bem, Pucanha? Ele falou, toma conta de meus filhos. Eu falei, toma conta de meus filhos. Ah, tem, mas aqui é é assim. ah, é assim. Aí o médico veio, o pescoço quebrado, ele, ele, o pescoço quebrado ele, ele a dor mais um quilômetro, né? O pescoço quebrado, a pessoa não dirige mais nada. Aqui foi o anjo que, <risa> o médico certificou. Foi o anjo que trouxe aqui, o carro que é aqui, o pes, pescoço quebrado não dirige mais nada. pescoço quebrado? O médico testificou. Aconteceu com o testeiro sangrado no Vilnius de Manaus. Foi o anjo que trouxe até minha porta. Estou ah, confundindo o Antônio Lins com o Antônio Munhoz. ah Antônio Lins é o Três é, Lagoas. É é, é, ele acha que agora, não sei se ele está lá para tá, assim, ser mineiro. Lá, ele... É lá, está lá em Mendoza, o Dom Mineiro lá. É, mineiro cidade do ele é, é pastor Brinjaneiro de lá. Ele entregou a igreja por gênero dele lá em Três Lagoas. O gênero dele o Levi. O Levi, o Levi. Levi é um pregador. Ele agora é pastor Brinjaneiro de Araraquara. É, Araraquara. É, pastor Levi. Mas... O Levi. A primeira vez que o pastor Levi veio em Ribeirão Preto, no, eu ele não, não chegou nem né? chegou Aqui tem. O que, né, ele virou para trás e falou: aqui tem um obreiro que ganhou muitas almas para Jesus. Aí todo mundo falou assim: é pastor, jumental. Mas <risos> meu, aqui estou senhor resolveu um problema para mim. Eu não perdia escola dominical, curso de oração, de vigília, o que tivesse na, na reunião do obreiro Marília. Toda a reunião, primeiro domingo, sete horas da manhã, pegava o trem, quando era oito horas estava em Marília. Eu pegava toda, eu não, não perdi uma reunião de obrigo. Né? Aí eu sei, Ui. eu sei que o senhor ganhou. Ia passando, eu tinha terminou a escola medical, ia passando o espírito de falou, entra, entra na sua casa. Eu parei, aí eu participava. Aí tem um homem com uma nenenzinha no braço. O senhor dá licença. Mas não, moço, entra. Aí daí, O senhor já assistiu a algum culto em igreja evangélica? falou não, moço. O senhor nunca ouvia a palavra de Deus, não. Nunca. O senhor nunca assistiu. Então, não, nunca, não. Eu falei, não, é porque eu sou crente. Espera aí, por quê? Só o Aí... O senhor ganhou essa família, primeira família? Não, o casal. O era, casal, né? Um o homem, um homem Aí, eu cheguei, né, falei com ele, falei: não, se o senhor quiser ir hoje, eu, eu, eu passo sete horas, eu passo aqui é pertinho. Falei: é só atravessar a avenida aqui, já é o nosso salão, aí não dá nem, não dá nem 200 metros daqui lá, menos de 200 metros. aí. vamos contato. Falou, oh, moço. Até que eu podia ir. Mas você está vendo é essa nelezinha aqui? Eu faço tem um outro a minha aí com um ano e pouco. outro com dois anos e pouco. Como é que eu vou que com três? É Mas esse é o problema? Você está gravando. Se o senhor quiser ir, eu, eu passo aqui sete horas e pego o maior aqui. O maior, pego ele nos braços levo. Termino o culto e eu trago ele até na porta da casa do senhor aqui. Oh, moço, se for assim dá para ir. Ele foi, e aceitou Jesus naquele dia, ele e a esposa. Foi o primeiro casal. E eu fazia todo o culto, eu fazia de trajeto, pegava o menino, levava e trazia, todo Até quando se preparou, passou pelo batismo das águas, batizou, né? todo crente, eu sempre fazendo aquele trabalho. Aí, ele achou um serviço lá em Marília, Marília, que lá naquela cidade não tinha. Né? Ele achou lá, para ganhar dinheiro lá, falei, aí, ele se mandou para lá. Aí, aí, aí quando eu perguntei, falou, oh, não, ele mudou, ele mudou, ele mudou, ninguém sabe? Falei, poxa, mas será que eu perdi meu trabalho? Não levou carta de recomendação, né? Fale, toda a reunião, eu ia passado uns três meses mais ou menos. Falei, olhei. Ele estava ensaiando no coral lá, ele e a esposa. falaram, ah, não perdi meu trabalho, não, já estou ensaiando aqui no coral. É, ensaiando. Eu, foi, foi. O senhor dirigiu fica... o coral, não é, irmão Joerlal? Marília, hein? O senhor dirigiu o coral? Não, eu? É. Eu não. É. Quem dirigir foi meu irmão Augusto. O Augusto era e, professor. E o Flávio também. Flávio também. O Augusto era formou-se lá no Conservatório Musical em São Caetano do Sul. Ele é professor, meu irmão Augusto, professor de música. Meu irmão Flávio também. Meu irmão Flávio está lá em Malá. Ele é regente da banda lá, Malá. Eu estou aqui registrando essa história bonita quem tem história. Pastor Juvenal, aqui na casa do, é, do irmão pastor Jair, ele está ali, não. É, apanhando do celular dele ali, ó. Ele... E o pastor Juvenal dando esse testemunho de fé. Pastor, o senhor é uma, uma benção. Meu irmão Flávio, dia 3 de, dia 3 de março, aqui ele completou 85 anos. Né? Eu tenho muitos anos na, na de ônibus lá né, em Santa Tratandrela. Aí, depois, tem é o, o Augusto, que mais era. Augusto está com 81. Ele é dia 31 de agosto de 1931. A idade de é Cabeça <risos> fantástica. Que isso! 1931. Hum. Meu pai chegou na vitória, esqueceu o dia. Depois, da, dia 28. De, mas ele nasceu dia 31. Ah, eu esqueci na hora, foi vinte dia 28. Acontece isso. É o, é o, é. É o Augusto. Augusto. Em é agosto agora ele completou 88 anos. 88 anos. Maravilha. É uma vida é uma sabe vida. por que, irmão? É. Ao, agosto tem 31 dias. Por quê Porque o imperador Augusto César sucedeu o julho né? E julho era 31 dias Ele ficou com inveja Mandou tirar o um dia lá de fevereiro E colocar no mês, de, no mês de agosto Ficou com 31 também Então os dois meses tem 31 Os dois meses Julho e, e agosto é. 31. 31 É isso aí A história e o testemunho de fé Aqui do pastor Parabéns pastor, jo, pastor Juvenal é uma, uma, uma lenda, como diz o pastor Jair, é uma lenda riva, né? É uma lenda riva. É. Da história da igreja, da Assembleia de Deus aqui de Franca. Um testemunho de fé muito rico.